João? Marca de batom dá problema, mas eu tenho aqui, ó. Isso não mancha não, João. Roda aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, dá uma licencinha. Comprei esse batom, falaram que é de longa duração, eu tenho um encontro hoje. Será que é de longa duração mesmo? Não sei, mesmo? eu nunca ouvi falar desse batom. Não nunca usou mesmo. desses aqui? Eu não uso desse tipo de batom. É que eu não, não posso marcar a pessoa, sabe? Então, é, já viu, né? Hum, eu deixa eu fazer um teste aqui, ó. Não, te... ah, ah, calma é aí, é, calma é, aí. É, não eu só ia fazer, fazer eu um, fazer fazer eu um, eu teixe, não um não teste, que que fazer um teste pra ver se eu... é boa adoração. Nossa, deixa eu, não eu não sei sei fazer em você, então. Ai, nossa. Não sei se você já comprou desse batom, já ouviu falar? Não, querida, eu esse... não comprei esse batom. Porque eu tenho um encontro hoje, sabe? E não pode ficar mancha nenhuma, sabe? Então, esse Mas batom... eu nunca comprei, porque eu nunca ouvi falar. Ah, que pena. Tá bom, então. Deixa eu fazer um teste, então. Tá não, não, não, não, não. Calma aí, eu só vou fazer um teste pra fica ver calor, se fica... Calou, Você falou, Ele é bebola. casado. Olha que aliança minha! Mas Olha qual o problema? Vamos rir, vamos Nossa. rir! Nossa! E aí, João? Fala, tudo bem? dona Priscila! João, hoje, literalmente, eu tô ah. perdida. Será que eu vou conseguir alguém não pra sei. me ajudar? Olha o que essa doida vai fazer! Vocês vão rir muito no João Cleve desse domingo, moça, pegadinha moça, inédita! Por favor, rapidinho, eu preciso de uma informação. Ó, eu tô procurando esse endereço aqui, ó. Rua uh, Primitiva Vianco. Puta, já faz puta. um tempão já você que você tô... vai ir pra essa rua aqui, ah. entra a sua segunda direita. Pra lá? Isso, tá. pra A sua segunda direita você vai sair perto do terminal ali. Nossa, é longe, é longe né? né? Mas é. sabe o que acontece? Eu acabei de vir de lá. Cadê o. Um... Que Ai, meu Deus, moço do céu, olha a sua situação. Ai que vergonha! Me ajuda aqui, moço! Me Meu Deus, cobre, Ai, todo. Ai, sensacional! Ai, bem sim. bolada, Obrigada bem informação. bolada. Meu, que vergonha! Mocinho, mocinho, Oi, por favor, é, eu tô procurando esse endereço aqui, ó, Narciso Sturlini. Duas ruas pra lá, assim, é direto. Tá, eu tenho que ir direto aqui? Isso, direto. Mas, moço, já... É... Segunda vez que eu vi... Ai, meu Deus! Ai, moço, me ajuda! Ai! Nossa, esse vestido, esse vestido sempre me deixa na mão. Que vergonha. Nossa, que vergonha. Você sabe como que é? Ajuda. Ai. Peraí. Ai. obrigada, viu? Desculpa, tá? Moço, moço, por favor. Informação aqui, eu tô procurando esse endereço. Rua Pedro Pinho, Não. Você sai aqui a direita. Oi? A direita. A direita. Agora, olha agora, olha Moço, mas eu acabei de vir da direita. da direita. Ai, meu Deus. Meu, esse vestido. Ai, pega pra mim, moço. Pega pra mim. Ai, esse vestido toda vez me deixa na mão. Ajuda eu aqui, moço. Eu tô pelada. Ai, que vergonha, Ai. que vergonha. Ai, obrigada, viu? Obrigada. Fala, João. Beleza? Ô, João, dá uma olhada oh, aí, ó. Ah, malandro. Um mulherão desse ah. até cego enxerga, né? Não, não? Por aqui mesmo. É, não sei. Eu acho que não. Só acho assim. que sim. Você sabe onde fica esse endereço aqui? Então, esse endereço, ó... Mas sim. eu tô perto. Tá pertinho. Você segue Tom. na rua, rua à direita, você, você chega no seu lugar. Peraí, ele, ele te mostrou o endereço? Mostrou. Deixa eu ver esse endereço aqui que ele te mostrou. Peraí, daí, deixa eu ver. Aí, malucão. Qual que é, rapaz? Qual que é? Ei, ok, qual, gente, qual que você é? é cego? Você que não cego, não cego, mano? Quem tio. falou pra você que eu sou cego? Você ah, pediu, amor, telefone ah, pra eu, ele? Eu, segura aqui um eu, pouquinho, eu, pouquinho eu, só. Eu, aí, eu qual que é? Você pensa cortar, que você é quem? Você é moraizão pra cima de mim? Sensacional, Eu irmão. É o seguinte, rapa fora, rapa fora. Não, não aqui parece. não é cego, Seu não, é da... certo? Para, vai! Foi, não tem é de morar pra passei. cima de mim, não, Zé! Oi! Oi. Mais uma vez! Tudo vítima. bem? Você é... pode me, me mostrar aonde que é? Me fala onde que é esse endereço? Esse endereço aqui? É. Então, é você, só você seguir reto aqui e virar isso, próximo à esquerda. Tá demorando pra caramba o sorrisinho. Olha é que foi, amigão, tá sorrindo pra ela. Não, Deixa, não, eu não Deixa eu ver esse celular pra... aqui. Ele o quê? Ele o quê? Ele colocou Ele um o colocou. Por que ah, você colocou meu... o número de telefone aqui? Tava, tava escrito o quê? Ela não passa meu número, irmão. Ela, ela colocou eu o número? Você, no... você acha bem, que eu vou confiar na minha mulher ou nem você? Se liga né Zé? Pega aí! Pega aí! aí. É é aí. quê? É, é? é? Você é, então? Pega o telefone pega da mulher e é pra cima dos outros? Será? Você Pega é o telefone da mulher para é pra cima mano? dos outros? rapaz. É Na vai, próxima mano. não vai ficar assim não viu? É ele! Olha, ele eu, que eu, passou! Tô, tô passou. Aí, minha Oi João, tudo bem? Fala Dona Thaís! Ah. Tô tão nervosa! Você não ah. sabe o que aconteceu! É Roda aí que você vai ver! Moço, moço, moço, me ajuda, eu fui assaltada, moço, me ajuda, tira, tá me ajuda, me prende sua blusa, só pele tampar e eu não posso ficar assim, dá uma... Isso aqui. você tá você pede pra me encontrar, é você pede pra eu te encontrar aqui na praça, eu chego, você tá com aí, não entendi, fui assaltada, o problema dela, você assaltada. tá assaltada, é esse encontro tentado. que você marcou comigo? Não, né? De o encontro que você você não vai pegar a blusa dele, eu marco o encontro pra ele, tá o é é Moço, me ajuda, eu fui assaltada. Me preste, me preste sua blusa, por favor. Me preste sua blusa, olha como é que eu tô, o homem tirou minha blusa e a roupa fora. Por favor, me preste a sua blusa. Ah, Mas que palhaçada é essa aí? Eu vou na f pararia dois minutos já tá com qualquer p*** por aí? Que moça, assaltada. Quem, moço, pra ir assaltado <risos> o quê? Onde eu só quero a blusa dele pra Olha o que não tem blusa aconteceu nenhuma, não. ali, velho. É, você vai Oi, João, tudo bem? Dona Raíssa! João, hoje eu tô a um pouco adoentada e eu tô precisando ah. de ajuda porque não vai dar ah. tempo de passar no hospital. Será que eu consigo ah. alguém pra me ajudar? Vamos <risos> ver, tá né? Meio Olha o que ela vai aprontar! Oi, Vamos gente, tudo, com a bom? Raíssa. Me mentirou, tudo bem? Só um minutinho. Oi, moça, tudo bem? Ele pode me dar uma ajuda? É que tá chovendo e eu tô com guarda-chuva, é rapidinho. Ah. É só essa injeção aqui que, que é precisa aplicar meu? pra mim, ah. tá? Ele pode aplicar pra mim? Você pode, moço? Aplicar pra mim? É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. O quê? Que não, isso, meu? Isso não. Que Pode não. É? Não. Moça, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. é Ai ai rapidinho. É rapidinho. Ai, ai, olha, olha, é rapidinho. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Bem Ô, moça, bolada, bem moça, bolada. moça, por favor, você deixa ele me ajudar. O quê? É que... Depende. É que eu tô... É rapidinho, mas é eu tô precisando aplicar uma injeção. E eu queria que ele aplicasse pra mim. Claro. Tá? Não, Segura não, aqui não. pra ah, mim. Olha, olha, olha, olha, Não, o que é isso? Você é louca? O que é isso, meu Você é é não, tá não se garante, que não. Você tá louca, não? Você não se garante, não. É rapidinho. Ele não vai é nem pegar bom. em mim. Ele não vai é nem pegar bom. em não, mim. Calma. Porra, Calma. Porra, porra. Calma. Oi, gente, tudo bom? É, com licença. Eu preciso da ajuda de vocês. É rapidinho. Você deixa ele me ajudar? Seria? É só pra aplicar essa injeção aqui rapidinho. Segura aqui pra mim. Mas é bem, bem, bem rápido mesmo. É, é bem rápido. Promete, segura aqui rapidinho, não, a gente não moço. te ajudar. Não pode. Calma, moço, calma. É aqui, ó. É rapidinho. É rapidinho, é rapidinho que Olha rapidinho bem que não consegue vir no hospital. Passa antes! Já não, não, não picou, não, Calma, eu tô dizendo eu que não é não, tô dizendo que não é não! Calma, eu já piquei. Ai, pique. ah, que grosseira, que grossa! Vamos. Oi, gente, tudo bom? Licença. É, eu queria só um pouquinho da atenção de vocês, é que eu queria uma ajudinha mesmo, vai ser rapidinho, porque tá chovendo e eu não vou conseguir chegar no hospital, eu tô com um pouquinho de pressa. É, você pode me ajudar, moço? Okay. É que eu preciso tomar essa injeção aqui, rapidinho. Eu aplicar, Você nunca aplica injeção? Ah, mas é bem rápido, é bem simples. É uma agulhinha <risos> bem. Que que é? é aqui, ó. Nossa! Oh. <risos> ah, com Isso, é, é rapidinho, é rapidinho, moça. <risos> é rapidinho. É rapidinho, é rapidinho. É rapidinho eu prometo pra que aqui você aqui que fora, vai ser já. rapidinho. Coisa rápido, vai ser bem rápido. Ah, não, é, vai, vai aplica aqui. Vai ser rapidinho, deixa não, ele me ajudar. Oi, João, tudo bem? Oi, João, Priscila tudo bem? e Dani juntas. É, amiga, você A gente tá atrasada. Amiga, compromisso é compromisso, né? Vocês vão ver o que essas duas é, louquinhas vão aprontar. Não vai dar tempo. Vamos trocar aqui? Tá? O que mesmo. é que isso? Vocês estão ficando doidas? Para cara. de olhar, Samuel. Senão é não, não tem que isso. Que falta de, de respeito, nada. para com isso! Falta de respeito ninguém. Para é. de olhar! É. É. Troca, eu troca é. vou trocar é. isso. É. Vocês estão é. tá ficando é. doida? Sensacional, bem bolada, bem bolada. Você tá ficando doido? Não, eu tô falando Você acorda mais cedo. Sim. Você sempre tá pensando. Vamos rir, vamos ah, rir! Não é vai dar tempo pra fazer. A gente já perdesse o cinco. Não, vamos trocar aqui mesmo, imagina. imagina! Agora! Agora! Não é, a gente deve brincar. Aí eu vou deixar as quatro. Se troca, porque senão ele vai ficar tá pronta pra gente. Nossa, vai assim. porque. Nossa! nossa. Posso ajuda aqui? É, ah, ah bom, que que você tá. Tá linda. Meu Deus. Ui. Gente, por que esse elevador tá parando? Não, ele tá parando. ele tá acontecendo com esse elevador? Desce. Desce. Desce. O Não vou ser assim. Ah, não, vai mesmo. Assim, vamos, vamos. vamos. Ah, amiga, você tá aqui embaixo? Ai, amiga, desculpa. Não vai dar tempo. Meu, vamos sentar aqui? eu acho que. Meu. Eu tenho que chegar lá com essa. Agora, agora, agora. agora. Se Eles tá trocado. Eles amam. Oh, meu, Deus. a gente se bate. É, que é que que... Meninas, por favor, que eu vou com Gente, não é. É, Sim, eu tô com uma namorada aqui Tá ligado? roupa. É João. <risos> é, João, fazer mudança oh, não palavra. é fácil, né? Ah. É por isso que eu chamei uma transportadora. Roda aí. Quem é que vai ganhar? Oi? O Leozinho, o desigualzinho, meu aqui. É Quem será? Vai vendo, vai vendo o programa. Fica ligado no programa. Tá aí, vamos rir, vamos rir. Olá, falou. Felipe, pode entrar aqui, as caixas estão aqui. Moço, pega essas daqui primeiro, por favor. Você leva com cuidado que essas são as principais, tá bom? Tudo bem, vou levar. Pode levar. Almoço, tá louco, meu! Ô vai pra você levar as caixas, não é pra você levar os vestidos? Não, eu não puxei. Não, pelo amor de Deus, você ser tarado. Tem meu vestido aqui, ó. Tarado, sai daqui, ó. Eu tô sem baldo com Sem noção. É da transportadora? No próximo domingo, João Cléberchão. Pode Show. Logo, coladinho, logo em seguida, o doutor Robinho... Não, não, não pode perder, hein. Qual oh, as caixas que é bizarro? Ó, é. oh, aquelas você áreas vai são muito... muito. Ah, ah, tá. Tá. Mas o principal é essas caixas daqui. Ah, perfeito. Olha agora. Olha agora! Olha agora. Tirar, tá, tá bom. Nossa! <risos> ô, carado! <risos> o que foi, moço? Eu falei pra você levar as caixas no não. meu vestido. Desculpa. Nossa. Não, desculpa nada. Sai daqui, seu carado. Leva essas caixas daqui, vai, ô. Tarado, sai daqui, ó. É da transportadora? Você vai rir muito Pode no subir. Show. Vamos rir, vamos rir. Pode entrar aqui. Tudo bem, vem pegar as caixas. Deixa eu te falar, aquelas ali estão por último, tá claro. bom? As mais importantes são essas daqui, ó. Deixar ela tudo lá embaixo, não. Onde <risos> que eu falei pra você, tá bom? Tá bom? <risos> Ô, moço. Eu pedi pra você levar as caixas, não. Meu vestido. Não foi minha missão. Não foi sair intenção, você, <risos> <não risos> você nunca viu? Fica tá aqui, seu tarado. Ô, safado. João, hoje o nosso cardápio, ó, tá pra lá de especial. Dá uma olhadinha aí. A gente, dá licença. Desculpa a demora. Hoje a cozinha tem uma bagunça, não Eu vou trazer outro prato. quer me dar alguma coisa pra beber? Não, não Ai, ai. Minha calcinha. Nossa, amor. Desculpa, gente. Eu falei que a cozinha hoje tava uma bagunça. Ai. Ó, oh, aqui. Ai. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ô, marido, respeita. Porra, tá doida? É calcinha. Tá p... Essa calcinha, meu, pelo amor de Deus. Nossa, moça, calma. Eu vou pegar pra vocês. <risos> Nossa. Que saco. Ai, gente, dá licença. Desculpa, demora. Só pra demorar. Hoje eu totalmente desorganizado. Tá é uma bagunça só. E bebê, vocês vão querer alguma coisa? Sulfur de laranja. Eu prometo enquanto. Tá bom. Só um minutinho. Tá, já trago. O que é isso? Eu não sei. Chama nada. Olha onde você me Moça, dá licença. Eu só tenho sem gelo. Pode Moça, ser? Moça, o que é isso? Minha calcinha. Nossa, obrigada <risos> por ter achado. <risos> Falei pra vocês dar uma foto. Ai, ai, ai, ai. Olha a reação da ah, mulher pô. do cara, meu. Obrigada, ah, por olha. ter achado pra mim. Espera ah. aí que eu vou trazer certo. Ah, a gente não quer mais. Desculpa. Obrigada. Não. Bora, vamos embora. Para de ai, lá, vamos, vamos embora. embora. Ah, Levanta e vamos embora agora. Calma, calma moça. Calma, vai Calma nada. Fazer, calma nada, gente não vai mais comer. E aí, João, tudo e bem? Aí, dona Paloma! Eu já tô numa ah. dúvida, João. Eu não sei se sim, se não. Ai, sei lá, viu? <risos> Olha. Que indecisão. Essa doida viu? da Paloma, vai fazer. Vamos rir, vamos rir, vamos rir, vamo rir. Ai, sei lá. Eu fico até meio sem assim, jeito, assim. Com... Você acha que eu devo dar pra ele? Mas, amiga, você sabe que eu fico com vergonha, né? Ué, caiu a ligação. Ai, amiga, eu não sei. Você acha que eu devo dar ou não dá? O que, que você acha? Você dá? Dá por Ai. vontade? Ai, não sei. Essa palavra. Mas, mas e se eu, é eu der, sei lá? Duro. Mas vale a pena? Olha só. Mas você tá pensando o quê? Não sei. Que que é eu falei que eu dar. vou dar, mas você não sabe o que, que eu vou dar, né? <risos> tá bom, obrigado, viu? Ah, oi. oi. Tá bom. Ai, amiga, o que, que você acha? Você acha que eu dou pra ele? Dou ou não dou? Ah, você sabe que eu sou meio indecisa, né? Será que eu dou pra ele ou não dou? Amiga, me ajuda logo. Moça, dá logo. Foi? que <risos> isso, cara? Você acha que eu devo dar, então? <risos> ah, ele tá falando pra mim, então deve eu devo dar. O então, que, que bolar, você acha? Você acha que eu dou mesmo, amigo? Ah, pode oh, obrigado, hein? Ah, não sei, amiga. Você acha Olá, que eu dou agora, pra agora, ele? Agora, agora, agora. Tô pensando em dar. Dou ou não dou pra ele? Ah, sei lá. Tô indecisa. Mas e se eu der e sei lá? Você <risos> sabe, né? Ah, então. Você acha que eu devo Ei. dar, então? Ai, amiga, me ajuda. dou ou não dou? Desembucha logo? Ah, então vou dar, então. O que você acha? Tá bom, então vou dar, então. Tá, obrigado. O que foi que você tá rindo? Sabe o que eu vou dar? Ah, então tá bom, então. Obrigado, viu? Esse friozinho dá uma fome, né? Tô atrás de um supermercado. Peraí que eu vou encontrar. Vamos ver. Moço, por favor, bota ele. Você sabe onde fica um supermercado? Que eu, lá, que eu já andei tanto aqui, não achei. Tem um aqui pra trás, aqui, ó. Pra lá? Reto. Pra, pra lá? É. Ah, tá ok. Obrigada. Como é isso? <risos> que você anda no meio da rua assim? Põe uma roupa. O que eu tô, mas eu tô de roupa, Olha, qual que é o problema? Você tá assim? Roupa, só pra isso. Tá incomodada? Tô incomodada. Ah, então sai fora. Moço, moço, por favor, ah, uma informação, é eu gente, tô procurando supermercado ó, bebolada, por aqui, bebolada. você sabe onde tem? Ó, nessa avenida aqui, se você seguir reto, tem um supermercado grande. Tá ok, tá bom. obrigada. Ah, não. Não, não que que foi? Não olhei nada, não. Pegar? Oxe, vai pegar! Vai pegar na sua, na minha não, minha... Oi, Ivan, Boa noite, hoje dona eu Jorra, opinião masculina, hein? O que ah, que você tá achando? Ah, essa carinha... Olha o que ela vai fazer, veja. Moço, moço... Isso vai dar encrenca. O que, que, que você acha desse conjuntinho? Pra me usar hoje pra me né? O <risos> que, que, é que, que ele vai O que significa isso? A mulher do por cara, cara é a mulher. que perguntar pra ele o que, que ele acha? Ah, que falta de vergonha? Vergonha por quê? É, eu sou o vendedor da loja. Gente, não não vem. Vem. eu tô aqui na loja. Eu preciso de uma opinião masculina, Chama o vendedor! Desculpa. Ele é um vendedor! Dá licença. Você acha que é vergonha? vergonha na sua cara, ô. Ei, moço, o que, que você acha? Deixa de ser tá, invejosa. Que é isso, meu? Ó, <risos> oh, de novo. Ei, moço. Oi, Nossa, pai. você é tão lindo. Olha eu só, hoje, hoje eu tenho uma festa. Sim, Lu, o que tá acontecendo? E o que você acha? Fala pra mim. Não, hoje eu vai contar quero com um gatinho isso. que eu gosto. E ela é brava, hein? Ela é brava. Amor, você tem que estar aqui comigo. Por que essa você fez fora de Você vai se com ela? O você acha? Tá, filha do camarada! Nossa, o é isso? Não namorado, tudo, não. Eu tô só pedindo opinião certo. masculina. Não, não, não, não. Vamos fora, vamos. Fazer uma fazer uma olha só, amor, O que, que você acha? Ah, você acha que ficou bonito? Para de olhar. Oi, lindo. Oi. O que, que você acha desse conjuntinho? Nossa... Tô querendo levar não. esse. Ah, eu ah, acho que eu devo levar o um, meu um, um, um. Você <risos> deve levar nada. Dá licença. Dá licença, não Vai pra lá. Um vai pra lá. Vai pra você, lá. você tira a mão dele. Tira a mão Nossa, dele. Tira a mão você dele. Você vai eu deixar ele de de fazer bravo. isso com Vai, vai que não interessa. A opinião não. opinião não interessa, eu você só... não... Calma, só um pouquinho Não Sai daqui. Nossa, você sai daqui. Você é um hein Oferecida. Não oferecida calma. nada, pra Eu vou fazer uma opinião calma. masculina. Sai daqui, tá, calma, Sai daqui. Tá bonito. Que fecha. Calma, calma. Nossa, calma, que calma, isso. Vai, vai, vai, vai, Deixa anda, minha... anda, anda. Que anda, isso. Vai pra Fica lá. ficou bonito. Vamos, Oi, João. Tudo bem? Fala, Dona Priscila e Dona Paloma! Passe hum. a perna na gente. Hum. Porque senão a gente desce. Olha o que elas vão fazer. Olha o que elas vão fazer. Vai, amiga. Olha ele aí, o ah, safado. Essa é o picareta. Ah, tá ah, tá foi ontem, tava na boate com a gente tava e falou: a, a gente com boate nota, nota falsa? É, Cadê ó, a nota aqui? Pode pagar. É, é, é, isso é verdade. Ela é louca? A gente essa é, eu quero é ver. louca? Nem conta da gente. É, conta. Ficou muito louco, nem deu conta. Ele nem deu conta da gente. Você acredita? Isso é louco. Você é louco. Ficou louco. Pode pagar, seu safado. Pode pagar, safado. É, ah, vem aqui, ó. É que oh, que vou lá falar pro seu pai pagar a gente, tá? É ele. Ah, é ele mesmo. ah safado, ah, né? Vocês cortou até o que cabelo vai acontecer. Pra passar, né? Ah, você tava olha na boate aqui, ontem, não pagou na a gente, a né? E Preciso, pagou a gente com assim, nota a falsa. olha Pode trocar minha essa não não nota pra mim. Pra mentira. Mentira. Eu, mentira. Meu é é meu Eu quero uma nota verdadeira. E essa daqui? Tá louca. Não é essa namorada que você tava metendo pra ontem? Você gosta de ficar com a gente, né? Ele tava com você ontem? Não, ele pra tá com a gente. Pelúcia, né? A que motinha, nota Pediu pra gente chamar você não, de pelúcia ontem. Eu quero uma nota verdadeira. Essa é. ah, baranga você falou pra sua namorada, né? É, é. F... né? É, baranga. Ah, encontrei você, né? É mesmo. Safado, tava na boate ontem, deu nota falsa pra gente. Deu uma nota falsa. É aí, ó. Mostra pra ele, Pris. Peraí, peraí. Peraí, aí, o quê? Não, você, eu sou a você, pessoa que tava com minha sol. Ah, tô, essa não é não a bem. mulher que você tava falando, é zoada, que você é casada, não. né? Vambora. Ah, ah é, vamos é, pula, eu não posso as duas ontem. Oi, João, tudo bem? Fala, João, dona Priscila. João, sabe aquela pessoa que mexe com você, ah. que marcou sua vida de alguma maneira? Sabe, né? E quando bate aquela saudade? Ah, assiste aí que você vai entender. Roda aí. Olha o que vai acontecer. Léo? Oi, Léo. Oi, Léo. Tudo bem, Léo? Você lembra de ontem? Não, não é o nome Nossa, do meu, irmão. meu coração tá batendo até mais forte quando eu te vi. Como assim, mar... Léo? Não, camarada é sério, meu. você me marcou demais o nosso eu... encontro ontem. Eu acho que você deve estar tá me confundindo. Sabe o que, que eu acho? Acho que eu tô apaixonada, ah, sério. Sério. Ah, ah, que eu... é O que você não. tá falando? Nosso encontro ontem, você não lembra, amor? Nosso encontro ontem. Não, não. não, eu, eu tô apaixonado. Casado, eu tava trabalhando, trabalhando, minha filha. Não foi isso que você me falou eu ontem, não. Eu saí tarde, mas eu, eu tava trabalhando. Ah, tá, tá é que que você tá gaguejando por quê? É carro, né, trabalhar. Não é, é por causa disso, né? Tá claro, gaguejando por quê, amor? O que, de... que foi? Você não, não lembra eu de eu mim nosso um encontro? Um eu demorei um pouco antes porque eu tava na hora extra. Não foi isso que ele me falou, amiga. Mas ele é casado. Ah, então. Mudou até o nome. Pai. Como assim, Não foi isso que você me falou é ontem? Bom, você não mandou eu sair bom. ontem? Sensacional, bem bom. Vem Não, ah, você é do... não, eu, tô não eu não te Olha vi... o que você tá fazendo aqui. Tô apaixonada. Sério? Tô apaixonada. Olha ah, ah, é pra mim essa aliança, ah, amor. Vem cá. Jorginho. Jorginho. Muito bem, ó, lá você vai, vai você, não, lá É Vai. Jorginho. Poxa, eu tô apaixonada de ontem à noite, não, não amor. Como, como assim? Não, amor, não, conheço, não é sério. Vem cá, não, peraí. Não, amor, não, não. Ele tava não conheço, comigo. Quem é ela? Quem é ela? Como assim? Quem é ela? E você? Ah, senhora não esperei até espelho na sua casa, não? Você me preocupa por isso? Você me Bonitinho, trocou por isso. Tá isso Fala por sério. Isso que? Quem? Fala você agora, se amor, acha, mano? Embora, não amor, imagina, amor, vem não cá. Enxerga, vem, cá, amor, que que que cá amor. vem cá, eu amor. Vem cá. Vem cá, amor. Como você sempre gostou de loira eu mas vai tá me trocando. Confusão dela, amor. Que Até isso, ela admite cara. que você gosta de loira. Mas eu sou morena. Vamos rir, vamos rir. Não ganha, não ganha. ganha de loira. Riu muito com as pegadinhas? Então presta atenção. Quem é que vai levar o jeans? Aqui, da Royal Disca, esse disco que eu estou usando, Aí, ó. olha, o Ale está mostrando, um desigualzinho esse aqui, quem vai levar a careca? quem é, quem é, quem é que mandou a imagem mais criativa, hein? hein, amanhã você vai saber quem foi o vencedor nas redes sociais do programa João Kleber Show, e a outra coisa, no próximo domingo, o João Kleber Show em novo horário, logo após... Doutor Hollywood, por volta de 11, 11, 5, 11, 10. Ló é o Encrenca, Doutor Hollywood, João Kleber Show pra você se divertir muito. E agora você fica com o meu querido Marcelo de Cavalo. É até domingo, tchau Mar Marcelinho, é você Marcelinho, tchau Brasil. Kleber, Kleber!